Fala, meu amigo! Beleza? Seja muito bem-vindo a mais uma aula, tá? O Wesley Braz aqui. E hoje a gente vai estar vendo aí o sol da introdução da música Além do Rio Azul, tá? Foi um pedido do Mensageiro de Cristo que tá aparecendo aqui para vocês, tá? Então a gente vai estar vendo aí o timbre que eu utilizei no vídeo do Instagram, tá? Observação, todo vídeo tocado agora vai ser no Instagram. Então segue lá, está aparecendo aqui pra você, tá na sua tela. Se tiver algum pedido, pode mandar por aqui. Comenta embaixo que a gente vai estar atendendo. Ok? Vou tentar fazer mais ou menos três vídeos por semana, então o seu pedido pode ser sorteado logo, logo aí, ok? Tá? Aproveita a chance, certo? Se você não conhece o curso Evolução ainda, quer conhecer, quer estudar comigo aí diretamente, com o meu suporte pessoal, dá uma olhada no link que está na descrição aí, beleza? É uma observação, tá? Quem tem um comentário sorteado, tem um cupom de desconto especial, certo? Então, se quiser é só comentar aí embaixo, tá? Você que teve o pedido sorteado agora. Só comentar aí embaixo que a gente dá tá um cupom de desconto pra você, exclusivo. Beleza? Então, sem mais enrolação, bora lá pra esse negócio aí. Solta o vídeo aí! Bom, então vamos lá. Pontos importantes aí antes da gente começar o solo, tá? Primeiro, o timbre que eu tô utilizando, simulação de amplificador mais um overdrive. Ok? Estou jogando aqui um ambiente, está tá, escutando tudo direto do amplificador na câmera do celular, certo? Então, ó, o meu timbre é montado dessa forma, tá? Não precisa ser tão pesadão, né? Ok? Não está pesadão, certo? A música está em é, dó maior, tá? Ou lá menor, que é relativo, ok? Para tocar a sola, a gente vai mapear aqui pentatônico. Ó. Se dó tá aqui, né? Vou pegar um, dois, três, tá? Vai virar um lá menor. Tá? pentatônica é menor. Certo? Então a gente vai começar executando aqui já com tabulatura no vídeo, tá? Observação, que no Instagram eu executei da seguinte forma, foi aqui, ó. Certo? Vou mudar aqui para essa partezinha para simplificar a sua visualização, em cima da pentatônica. As notas são as mesmas, a altura é a mesma, ó. Ok? E aí você escolhe a melhor região que você achar aí, certo? Certo? Então bora lá, eu vou começar com tablatura, tá? É muito, muito fácil esse solo, tá? Vou executar agora ele todo lento aí, tá? Seguido, né? Sem tablatura, tá? Lento não, vou tocar um pouquinho mais rápido, né? Facilitar aí. Tá, então bora lá. Observação, né? Aqui, ó na hora que a gente vai. Eu faço essa voltinha, tá? Gosto de deixar um pouco mais ornamental do solo, tá? Então... que enganchou aqui, né? Reversa slide. Ó. Tá, você pode fazer assim ó, e matar o som, tá? Bom, então basicamente é isso, tá? Não tem muita complicação, agora só ficou faltando você deixar o joinha, ok? Deixa o joinha pra nós aí, compartilha com os amigos aí se tiver gostado, beleza? Grande abraço, e a gente se vê no próximo vídeo.